Vamos ver se vocês estão vendo a nossa tela aí, então olha só, uma das coisas que a gente quer falar então aqui é com relação a, sabe, tem muitos softwares, né, é AutoCAD, é, é Revit, é, né, eu até, até estava no, no slide errado, eu voltei aqui, então, AutoCAD, Revit, 3D Max, SketchUp, V-Ray, Kerky, Lumion. Nossa, aquilo você põe num, num pote, mistura, você não sabe nem o que, que vai sair dali. Então, é interessante aqui para quem nunca trabalhou né, com, com nenhum software de arquitetura ou, ou conhece eles, mas não sabe o que faz, a gente vai dar aqui uma, uma pincelada. Né? Então, o que, que acontece? A, a, a muito grosso modo aqui, a gente vai dizer o seguinte que o AutoCAD e o Revit né, são usados para o startup do projeto. Né? Então, ah, eu vou fazer um projeto, eu vou, vou projetar, vou desenhar. Então as pessoas usam o quê? As pessoas usam o, o AutoCAD e o Revit para fazer isso. Né? Uma outra coisa é o uma outra, uma. Um, opa, pronto. Vamos lá. Só voltando de novo aqui, tá? Então, o AutoCAD é onde a gente starta, né? Onde a gente começa a projetar. E depois, a gente pode, tanto no AutoCAD como no Revit, é, gerar os 3Ds. A gente modela, entre aspas, na unha, né? O, o CAD. E no, e no Revit, ele já gera para você né, a modelagem em 3D. De qualquer forma, qualquer uma das duas, você consegue exportar um arquivo FBX, que é um arquivo comum na, na, na grande maioria dos softwares, principalmente da Autodesk, tá? E é justamente o arquivo .fbx, essa malha, que nós vamos é, importar para o Unreal, tá? Então, o AutoCAD, o, o Revit, ele, uma vez que no AutoCAD estiver já em 3D, né? Você consegue exportar para o FBX. O que, que acontece? A gente fez a modelagem em 3D, no AutoCAD ou no Revit. Aí a gente quer criar uma imagem fotorrealista, né? Ah, mas o AutoCAD, ele não... Ele não renderiza? Renderiza. O Revit não renderiza? Renderiza também. Mas, assim, de senso comum, a maioria das pessoas usam o quê? Usam o Max e o SketchUp, né? Para importar os seus arquivos em 3D e trabalhar eles lá. Material, luz, textura e render, né? Usando o quê? Normalmente, a gente sabe, é usando o plugin do V-Ray. Existem outros, Mental Ray, existe o Curkey, né? Mas esse, esse é o caminho. Então, a gente vai no AutoCAD no Revit, faz o projeto, exporta um 3D... A gente importa para o Max ou SketchUp e usa o V-Ray, tá? E lá, no, e lá nesse software, no Max ou SketchUp, a gente faz a nossa imagem renderizada, a imagem estática, né? O que, que acontece? A gente depois tem o Lumion, né? O Luma é um outro software que também você pode importar seu FBX Mas ele tem um, um diferencial que ele está ele mais otimizado para gerar animações Então você anima a sua câmera, etc Ele tem uma biblioteca muito grande de pessoas andando, de árvores, de objetos Então você vai lá e você, você joga ele no seu projeto, você importa para o seu projeto E aí você consegue montar com certa facilidade é, é, é a sua imagem final e você pode gerar um vídeo Agora, essa, essa última frase que a gente que eu coloquei aqui, né? Que nós colocamos aqui é uma coisa interessante. Por quê? Porque todo mundo defende um software. Não, eu acho o CAD melhor que o Revit, eu, eu uso o V-Ray, -Hey, eu uso o SketchUp, etc, etc. Mas, na verdade, pessoal, isso aí, na verdade, é um palpite coletivo. Porque não é a realidade, tá? Cada um tem a sua realidade. Mas uma coisa eu falo com vocês com toda certeza que. Ter certeza que fulano ciclano é o melhor e ponto final Vai ser cedo ou tarde fatal para você Por isso, não fiquem se apegando Sendo tipo fanboy de, de, de, de softwares, tá? Abrem a cabeça, tá? É isso que a gente vai mostrar para vocês hoje Com relação ao, ao Unreal, tá? Continuando aqui Opa Vamos lá Continuando aqui Então agora a gente vai falar diretamente Da Unreal, ok? A Unreal é o seguinte, a Unreal é uma, game, é uma game engine, ou seja, na verdade, a Unreal ela é usada para fazer games. Meu, a Unreal já tem um tempinho. já. Para quem joga videogame bastante, aí Devil May Cry foi feito com ela, Unreal Tournament, né? Pelo próprio nome, né? O que, que acontece? A Unreal 4 ela chegou num ponto de fotorrealismo e de interatividade que, que acabou ficando muito interessante, ficou muito atraente para ser usada para arquitetura. Né? não só por causa do, do, do passeio, mas principalmente pela interatividade que essa ferramenta oferece. Né? Então o Unreal é isso, o Unreal na verdade não é um software para arquitetura, a Unreal é um software para fazer games, e ela é gratuita, tá? ela, ela, ela é gratuita não tem muito tempo, tem, não tem nenhum mês que ela é gratuita. Né? Importamos os nossos arquivos para ela no formato FBX. No curso, a gente vai mostrar exatamente passo a passo como que você vai importar, como que você vai otimizar a malha. É, ele é muito bem mastigadinho esse curso. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês todas as aulas do curso, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Tá? As pessoas perguntaram o seguinte, se, se a Unreal ela modela. Né? Essa foi uma pergunta que a gente recebeu bastante aqui. Na verdade, a Unreal possui algumas primitivas como a gente tem no Max lá, Plane, Sphere, né, então, e, e, e na Unreal, ela tem o nome de BSPs, ou seja, as 15 primeiras aulas do nosso curso, ela vai mostrar justamente, o professor João mostra você modelando na Unreal, tá, então você vai lá, ele vai criar uma sala, ele vai criar uns cômodos, vai trazer algumas bibliotecas de imóveis que existem na Unreal, não é tão grande como é de, de nativa da Lumion, por exemplo, do Lumion, né, mas, mas vocês vão ver que dá para trabalhar uma, uma, uma arquitetura básica com as primitivas BSPs da, da Unreal. A outra parte do curso, a gente realmente vai trazer do Max, né? Uma, um projeto mais complexo, a gente vai trazer os materiais, etc. E vamos trabalhar, digamos assim, de uma maneira mais profissional nela, ok? O grande diferencial é na interatividade, né? Para quem viu aquele vídeo ou algumas aulas que a gente disponibilizou, né? É, assim, a interatividade está de acordo com a sua criatividade para a apresentação dos seus projetos para o cliente, né? ou para o seu professor de TCC, enfim, né? é, é, independente do, do, do, da finalidade, a interatividade é uma coisa muito importante. Por que, que a interatividade é importante? Né? Essa palavra ela é muito usada, mas assim, é, ela não é tão bem compreendida. A interatividade ela, ela gera uma coisa interessante que é, chama impregnação. Quanto mais tempo uma pessoa passar olhando aquilo que você está apresentando, aquilo que você está vendendo, né? aquilo que você está explicando, quanto, quanto melhor essa ferramenta de apresentação, maior a impregnância que você causa na pessoa. Consequentemente, mais vendas ou aprovação de projetos, entendeu? Então, uma coisa é você apresentar uma imagem bonita. Uma outra coisa é você apresentar duas imagens bonitas com câmeras diferentes. A outra coisa é você apresentar as imagens e uma animação. E a outra coisa é você chegar e falar, ó, teclado e mouse está aqui, vai passear, vai passear na minha cena, vai passear no, seu, no meu projeto. O tempo de impregnação ali, na, na, na imersi, imersividade, é muito maior. Por consequência, a probabilidade do seu projeto é, é, ficar, fica, é, ficar mais impregnado na pessoa, a chance de sucesso de vendas é muito maior. Tá? E isso vem aqui nessa última, última é, questão, que é sobre o desvio padrão. Essa, essa, essa palavra, esse desvio padrão, quem usa é o professor Peruso, né? Que é um, um mestre em marketing digital, um professor da FGV, e essa palavra desvio padrão ficou na minha cabeça e na Luciana, assim, absurdamente, né? Desvio padrão, pessoal, é justamente isso que a gente está querendo mostrar para vocês com o Reel na questão de arquitetura, tá? Ou design de interiores. Desvio padrão é você começar a colocar na sua cabeça que você precisa parar de fazer mais do mesmo e você tem que começar a ver as, as novas oportunidades que surgem no mercado, porque senão você vai ser mais um né? A gente tem aí, se a gente comparar aí há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer render, né, eu conseguia vender meus renders com muito mais facilidade, muito mais rapidez e com preço muito maior. Entendeu? Por quê? Porque o mercado não estava tão saturado, não tinha tantas pessoas né, é, é, é, que, que, que tinham um know-how para fazer, fazer render. Mas o que, que acontece e o que é natural in, in, na vida de todo mundo? É mais pessoas aprenderem, mais pessoas entenderem e... e Oi... Não, mas aqui está tudo bem, pessoal, só me falem aqui se, se vocês estão... Veja com o... só um minutinho, pessoal. Não, mas acho que está tudo bem, olha aqui. Deixa eu só ver... não, pessoal, está... está ok. Veja com o dito, por favor, aí, tá? É... Então, pessoal, deixa eu só voltar aqui, me, me, me perdoem, acabei indo para um a mais aqui estava falando sobre o desvio padrão. Então, é assim, a Unreal ela vai ajudar a você ter uma ferramenta para desvio padrão. Você vai apresentar uma coisa diferenciada para o seu cliente. né? E, e é isso que nós vamos estar apresentando para vocês. Então, prestem muita atenção nessa, nessa palavra desvio padrão. Nós estamos aqui para apresentar para vocês um desvio padrão de negócio. Agora vem a pergunta, uma outra pergunta, né? muito, muito direta que é por que Unreal 4? Por que, que você está, Daniel e Luciana, apresentando essa Unreal? Por que, que você não me deixa em paz lá com o meu 3D Max? Por que, que você não me deixa em paz lá com o meu Revit? Por que, por que, que você está apresentando isso? Né? É aquilo que eu, que eu falei com vocês no, no slide passado. Todo mundo hoje já trabalha com imagem 3D, né? Tudo bem, você é uma estudante, você precisa da imagem? Ok, você sempre vai precisar da imagem, mas é uma questão acadêmica, né? Se você mais para frente estiver no escritório de arquitetura ou você resolver abrir um escritório para fazer imagens em 3D, você já sabe que você está entrando num mercado muito competitivo e já muito saturado, onde quem já é grande, né? Ou seja, as oligarquias que a gente chama, elas já fazem trabalhos maravilhosos, rápidos e com preços muito bons. Então, fica muito difícil você entrar e conseguir, certo? Eu não estou dizendo que ninguém vai conseguir, eu estou dizendo que é muito mais difícil hoje você conseguir fazer isso do que há cinco anos atrás, né? há dez anos atrás. Tá? Então, o mercado está já saturado. Uma outra coisa que a Unreal ela, ela oferece, que ela entrega, é um pacote de soluções diferenciadas, ou seja, você pode chegar para o seu cliente, você pode chegar lá para o seu TCC e mostrar, olha, aqui eu tenho imagens, Aqui eu tenho vídeo e aqui está o arquivo executável para você navegar dentro. E mais, além de você poder navegar dentro, você vai poder trocar piso, você vai poder trocar é, é, textura de parede, você vai poder trocar objetos, você vai poder assistir alguma coisa ou algum comercial na, na, na televisão dentro da Unreal. Então você imagina, olha, olha, olha o universo de possibilidades. Você pode alugar 30 segundos dentro da TV lá do seu Unreal para alguém que quer fazer propaganda dentro do, do ambiente da Unreal. Certo, existem assim as possibilidades de interações são infinitas. Lá na própria televisão passou um, um comercial de, sei lá, de uma, de uma, de uma empresa de design de interiores. Lá a gente pode já criar um hiperlink que já vai na, na, na, na loja virtual da pessoa e a pessoa efetua a compra. Quer dizer, dá para se fazer muita coisa com o real além do passeio virtual, ok? Então, aqui continuando, né? quer vender mais impressionar, está na hora de gerar interatividade. Então, o foco da Unreal é interatividade. Né? Quanto mais o cliente ou professor interage e fica em cima no foco do seu projeto, maiores as chances de retorno e sucesso. Foi o que eu disse no slide passado. Né? Unreal gera imagens em alta, gera os vídeos pela matinê, Matinee é o, é, o, é o sistema dentro da Unreal que gera os vídeos, tá? Então, podemos dizer que o Unreal tem um Lumion dentro dele, tá? Ele também gera as assim, imagens em alta, tá? Ele, ele, ele, ele inclusive, gera canais de peças para você depois no Photoshop montar, tá? Para você fazer pós-produção das imagens, tá? E as interatividades, né, que são normais do, do projeto, tá? Vamos lá. Outra pergunta com relação a Unreal... Qual é, o, qual é o, o, o, o computador? Meu computador vai segurar Unreal, né? Eu, eu tenho um computador Y então é assim, isso aqui são, isso aqui são é, dados do fabricante, tá? da Unreal. Então você precisa ter aí um quad-core para cima, né? um, é, 8 GB RAM para cima. Ah, mas eu tenho 4 rodas. Roda, só que você vai. Você vai ter uma, uma lentidão um pouco maior para você executar seus trabalhos do que com 8 GB, ok? Mas ele roda. Placa de vídeo mínima. Né, uma GeForce 9500 GT já roda. O preço médio dela no Mercado Livre e em outros lugares é dos R$ E realmente, para você. Pensar assim, nossa, mas eu vou fazer um projeto extremamente grandioso. Então, aí realmente você vai precisar ter uma máquina um pouco mais potente. Então, tem muito a ver com o tamanho do seu projeto. Né? O, o, o tamanho da, do, do, da, da computação da sua máquina, ter que aguentar ou não. Ok? Bem, eu falei bastante aqui, mas eu acho que eu fui bem é, conciso aqui, né? É, deixa eu... Eu vou dar uma pausa aqui. Eu quero saber se vocês... Estão acompanhando? Se vocês entenderam? Se ficou bem claro essas essas partes que eu comentei com vocês, né? Sobre sobre Unreal. Antes de mostrar ela mesma aqui funcionando para vocês um pouco, tá? Vou esperar um pouquinho aqui, ver nos comentários de vocês aqui. É, pessoal, muito falando de... Eu tô... Fábio Pedro aqui de contagem. Bem-vindo. Gabriel Batista, bem-vindo. Fabiano Medeiros, de Mossoró, Rio Grande do Norte, bem-vindo. Daniel Bergossi, seja bem-vindo também. Muito legal, pessoal. Então, de novo, Celso Rodrigues aqui, tá? Eu sei que tem muita gente que trabalha no Max, não, o SketchUp, perdão. Você pode exportar um FBX, mas você vai ter que trabalhar no Max, tá? Você vai ter que trabalhar no Max para ir a textura para lá. Isso no curso a gente explica com, com, com tranquilidade. Bem, eu quero saber se vocês estão vendo aí a nossa tela. Porque nessa tela aqui que está, aqui é seria o curso, né? O curso aberto aqui, a gente vai ver, a gente vai ver assim, tá? Então olha só as aulas aqui. Então aqui nós temos aqui até a aula 7, que são aulas para quem realmente nunca nem tocou, nem tocou no Unreal, tá? Então assim, o Unreal, o nosso curso de Unreal é do zero, zero mesmo, para quem não sabe nem onde começar. Então, nós temos essas aulas aqui, que é para você conhecer o ambiente da, da Unreal, tá? para você realmente começar a ficar é, é, tran tranquilo no ambiente Unreal. Depois, a gente tem esse módulo aqui, ó, desenvolvendo um cenário básico. Lembra que eu falei para vocês que a Unreal tem os BSPs, que são algumas primitivas? Também tem algumas bibliotecas de mesa, cadeira, etc. Então, da aula 8 até a aula 15, o professor João ele explica do zero Tá? E, e, e chega a montar e até decorar um cenário básico só usando a ferramentaria da Unreal, ok? Então, aqui a gente tem até a aula 15. E aqui começa a vir aquele apartamento lá. Então, olha só, esse apartamento ele é feito do zero, né? Então, ele abre lá no Max, o professor João mostra como que você tem que trabalhar a malha, como que você tem que otimizar, tá? Então, a gente tem, ó, configurando as malhas para exportação, importando as meshes para o editor, como montar o cenário, editor de malhas e light maps, densidade de light maps, explicar o que, que é isso, que tem muito a ver com a resolução, né, a qualidade final do seu, seu projeto o editor de materiais do Unreal também ele é, bem, é bem explicadinho como criar material de parede né, material de piso, material de, de, de, de madeira, os materiais básicos que a gente precisa utilizar lá no nosso curso naquela cena que eu vou mostrar para vocês aqui já já no nosso, no nosso Unreal, ok? instância de materiais etc. Aqui, olha, essas quatro aulas é só mostrando como que você vai pegar lá uma modelagem seja de algum objeto seu, seu, tá? Não que você não que você pegou de, de outro lugar. Você pode até ter pego lá no Google no Google Warehouse ou você ter pego em outro lugar. Só que você precisa aprender a otimizar a malha, tá? Existe uma série de fatores que você precisa é, executar para você importar para o Unreal. Então essas quatro aulas aqui, elas vão ensinar você a fazer isso. Aí você vai fazer isso com qualquer outro objeto para você importar para o Unreal. E aqui a gente continua o objeto, então ajustando a porta, como o nosso amigo falou aí, tá? Decorando o cenário, finalizando a decoração, colocando bloqueio para você não passar da porta, não passar que nem fantasma, Uh! né? chegar chega lá e passa a parede, você, né? então a gente vai explicar como é que coloca os bloqueios. Há questões de luzes, luzes estáticas, luzes dinâmicas, né? Configurando luzes, as bolas de reflexos, em que lugar da cena que vai refletir, tá? Configurando o, o, o post process, ou seja, é, as luzes, a, a pós-produção de luzes, equalização de luzes, global illumination, tá? Colocando sons no cenário. E depois a gente vem aqui na aula 42 com o módulo de programação do professor Vinícius, tá? E aqui a gente vai trabalhar, e aqui vai ser bem legal, porque você olha, entende e faz igual, tá? E adapta de acordo com a sua necessidade. Então, você necessariamente aqui não vai precisar manjar de programação para você fazer essa série de, de, de interações que a gente bolou para vocês. Então, que nem. Eu, é, como é, uma, é um passeio interativo. Ele é contemplativo, então não adianta colocar o padrão, o homem o padrão do, do, do Real, que ele corre, cara, ele olha para um lado e para o outro, ele parece um maluco, né? Então o que, que aconteceu? Eu falei, Vinícius, a gente precisa setar o first person de modo que ele olhe com calma a cena, né? Que ele ande com calma, né? Beleza, Daniel, então vamos fazer uma aula disso. Então a gente fez uma aula disso, aí a gente explica o matiné, que é para fazer os videoclips. E aí vem trocando as cores do objeto, suavizando a movimentação, abrindo as portas com colisão, trocando as cores dos objetos, trocando os materiais do objeto, cinemática de novo, reforçado, adicionando sons de novo, adicionando a tela inicial. Isso é uma coisa legal, pessoal. Aí, até isso a gente teve essa preocupação. Você vai lá apresentar para um cliente, poxa, vai apresentar do nada assim, vai dar um. vai clicar duas vezes, já, blá, já abre lá e já. Você já nem sabe onde você está. Então, o que, que acontece? Eu falei lá para o Vinícius, Vinícius, vamos criar uma telinha de apresentação que a pessoa lá no Photoshop pode montar, num, né, fazer um PNG com a logo ou marca dela, ou com o nome dela, se for uma aluna, né? E ter dois botões, um de, de, de interação automática, que é o vídeo, e o outro botão para a pessoa realmente andar lá dentro. E a gente fez isso, a gente criou essa tela. Aí, a questão de colocar vídeos na TV e no Note... Vocês vão ver no notebook aqui do nosso, do nosso projeto, tem o João dando uma aula do próprio curso de Unreal. Muito legal, tá? E aqui a gente ensina como que coloca isso. E as duas aulas finais falam sobre você exportar uma imagem né na Unreal, e depois como que você finaliza mesmo o seu projeto gerando um executável na Unreal. Tá? Então, esse aqui é o conteúdo programático do curso de, de Unreal nosso, tá? Legal, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Então, vai depender, essa pergunta é uma pergunta interessante, assim, pessoal... Então, a pergunta é a seguinte, se, se vai travar, que nem trava o volume, né? Isso depende muito do computador que você tem versus o tamanho do projeto que você está fazendo. Você entendeu? É, foi, foi como eu falei no, no PowerPoint passado. Vai depender muito do, do, do, do, seu, do, seu, do seu projeto. Olha, vocês podem acreditar ou não, mas o João, o professor João, ele gravou esse curso de Unreal, a parte dele, né? Num single core num single-core, não é nem dual, nem quadricore, meu. Ele gravou num single-core, tá? Com 8GB RAM e uma placa 670. Depois eu vou confirmar com o João aqui. Falei, nossa, João, você tá brincando comigo que você gravou, né? Num PC assim tão antigo, né? Gravou. Então, assim, pra fazer essa interna, né? Pra fazer um ambiente, né um apartamentozinho de, sei lá, 50, 60, 70 metros quadrados... Não estou dizendo que esse computador do João aguentaria um render final. Mas, assim, os computadores hoje normais, quadricore e 3, e 5 e 7, né? Com 8GB, né? ele já segura bem para você fazer isso, tá? Então, como eu te falei, para você criar pequenos projetos, os nossos computadores pessoais seguram na boa, tá? Agora, se você quiser chegar e criar lá para uma construtora ou para o seu TCC, meu umas duas torres com um playground, piscina, meu, aí não vai segurar, aí você precisa realmente de uma máquina mais profissional, né? Mas até você chegar lá, você precisa aprender o básico, né? E é esse básico bem feitinho que a gente está é, oferecendo para vocês, ok? Bem, Oculus Rift, eu comentei isso e eu vou falar de novo para vocês. Nessa primeira parte do curso, a gente não ensina Oculus Rift, não quer dizer que não vamos. O Vinícius tem o Oculus Rift. A gente ia até gravar uma aula de... Um, não é uma aula, uma apresentação com o Rift. Mas a gente, se a gente ficar sempre postergando, não, o Oculus Rift exportar para HTML5, exportar para celular, a gente não lança nunca. Então, assim, quem comprar o curso de Unreal, obviamente, a gente vai estar tá colocando essas aulas né, para as pessoas que compraram e elas vão depois aprendendo, tá? Esse curso não acaba na aula 58, já deixa bem claro para vocês, tá? De acordo com o feedback dos alunos, né, a gente vai criando novas aulas e essas novidades, como o Óculos Rift. Vocês nunca pensaram em exportar isso para a internet, pessoal? Né? Ninguém. Será que vocês nunca chegaram a pensar nisso? Você chegar para o seu cliente e falar: está oh, aqui o link, né? acesse lá. Então, isso é uma coisa que a gente aqui está tentando trabalhar para deixar o mais otimizado possível e isso depois vai virar aula para vocês. Ok? É... PlayStation Xbox. Ele tem na hora que você vai lá exportar ou gerar o pacote, tá? Por enquanto, a gente não fez isso, tá? A única exportação é a última aula que a gente está fazendo para PC. Obviamente que mais para frente, a gente vai fazer exportação, como eu disse para vocês, html 5 é, APK para Android, tá? E depois a gente pode estar tá fazendo, juntamente com o Vinícius e com o João, exportando para Playstation, etc. Não é o foco agora, tá, pessoal? Não é o foco agora. Bem, vamos lá. Vamos continuar aqui. É, agora eu quero mostrar para vocês, e eu quero saber se vocês estão vendo tá, a nossa tela aqui do Unreal aberta. Tá, eu vou esperar um pouquinho aqui para a Luciana me dizer se vocês estão vendo já a nossa tela com o Unreal aberto aqui. Então, esclarecendo que Cristiano Costa vai ensinar a trabalhar a malha desde o max? Sim, absolutamente certeza que sim. Tá? Vocês não vão começar no, no, no, no, na metade do caminho com o curso. O curso é realmente do zero, tá bom? Tá, Eu quero saber se vocês estão vendo aqui a nossa tela do Unreal, pessoal. Estou guardando vocês aí para responder aí no, no, embaixo, aí, tá? Responde aqui, gente. Espera só um pouquinho. Paulo Santos, Luciana... Após terminar o curso, eu terei os vídeos do curso completo para rever? É claro, pessoal. Aqui o curso o que vocês compraram é de vocês. É para sempre de vocês. Não tem essa de um ano, dois anos. Se você comprou em DVD, ele é seu para sempre. Você vai se você quiser com o DVD, tá? Copia no seu computador as aulas e tudo mais. Se você tem portal, o portal é seu também. Você entrou com login e senha, tá? Vocês vão, vocês vão poder ver quando quiserem. É de vocês o curso, tá? Não tem, não tem tempo de... de, de, de, de tempo de curso não tá beleza pessoal olha só vamos lá eu vou dar um reproduzir aqui e aquilo que eu falei para vocês é aquilo que está acontecendo olha só tour automático tour interativo então esse fundo vocês vão fazer no photoshop bonitinho de acordo com o seu tcc de acordo com as suas apresentações então olha só vamos lá no tour automático isso tudo se aprende no curso colocar barulho da porta tá abrindo olha que legal com meu botão direito ó. tô trocando aqui os pisos isso aqui ensina ensina olha só trocando aqui as cores da parede olha que bacana trocando aqui as cores olha então olha só que bacana isso aqui é não é, é, é um esse aqui é o matinê funcionando tá a câmera está independente da minha vontade aqui mas eu estou interagindo com ela olha só tá Trocando cor de objetos aqui, olha só. E os vídeos acontecendo, olha lá, assistindo o rei do gado aqui. Sucesso. <risos> tá? Olha lá, trocando. Trocando as cores. Vocês estão vendo, né? E, e, essa animação de câmera, vocês vão aprender. Olha o João aqui ensinando uma aula de Unreal aqui no Note. Aqui continuando trocando. Vamos assistir a sessão da tarde aí, sucesso. <risos> ah, uma infinidade de opções que a gente tem aqui, né, com a Unreal, né. Agora, olha só, essa câmera, né, ela está voltando para o ponto inicial. E agora, automaticamente, ele vai para o... Agora, como se eu estivesse jogando um game mesmo, tá. Então, olha só. Então, agora eu ando, ele abre automaticamente, tem os triggers, né? E é isso aí, olha só. Então, vamos lá. Estão vendo? Ó? Eu agora estou navegando. Vamos lá, João, o que você está ensinando aí no, no Note? Está ensinando a trabalhar com materiais, olha só. Está ensinando a trabalhar com materiais aqui. Estou trocando as cores enquanto ele ensina, legal. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui na cozinha. Tem uma aula que a gente ainda não gravou, mas a gente vai gravar. A cada dois minutos, essa chaleirinha vai, tsh, vai, vai começar a ferver, e aí vai ter aqui um, um aviso dizendo, venha me desligar, alguma coisa assim. A gente clica e desliga a chaleira, tá? Beleza, que tal a gente assistir uma sessãozinha da tarde aqui? Eita, anos 90, anos 90, Luiz, isso aqui? Acho que é, né? Abafa, né? Não, era muito novo nessa época, a gente já nem nascido. <risos> Olha, eu vou fazer o tour lá por fora, tá? Então, olha só. Vamos abrir a porta com o mouse, ó. Abrir. Vamos aqui fora. Ó. Opa, troca o piso aqui também? Troca. Ensina isso na, nesse curso? Ensina. Esse mapa todo vai no, no curso, Daniel. Tudo isso aqui, tudo? Vai, tá? Já está gerado o zip para vocês. Vamos entrar aqui no, no, no quarto aqui. Esse é o quarto de casal. Vamos ver se o closet está muito bagunçado. Está bagunçado, está bagunçado. Beleza. Trocando as cores aqui. Vamos abrir a porta. Opa. Aqui, essa porta está fechada mesmo de propósito, o curso. Aqui é o banheiro. O banheiro não tem muito o que ver, né? E é isso aí. Assim acabou o nosso tourzinho, no nosso apezinho aqui, tá? Legal, pessoal. Pessoal, não precisa ter conhecimento avançado, né? Uma vez que o curso é do zero, tá? Do zero mesmo, zero, zero, zero, tá? Pessoal, o Lumen não modela, tá? Não, o Unreal, ah, perdão, o Unreal, pessoal, não modela a não ser usando as BSPs, como eu falei para vocês, tá? Beleza, pessoal? É isso, tá? Então, tudo isso que vocês viram aqui, vocês vão poder é, usufruir, vocês vão poder usar e vocês vão poder aprender naquelas 58 aulas, ok? Eu vou parar a partilha. E deixa eu ver se vocês estão vendo a gente aqui. Legal, pessoal, eu acho que é, foi bem bacana essa apresentação da Unreal, né? Eu depois eu vou observar outras perguntas aqui e vou responder para vocês, mas vamos lá. Agora é a hora da gente começar a separar os, os homens dos meninos. <risos> vamos lá, eu vou partilhar a tela de novo aqui, tá? Vamos lá falar sobre os cursos. Isso. Então olha só, eu vou eu vou entrar aqui na, na página da Lu. Vamos ver se eu tô se eu consigo ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Que como eu falei para vocês, eu de eu de Hangout estou começando, né? Então tá, pessoal. Vamos lá. Vamos falar agora sobre essa promoção de lançamento da Unreal, ok? Eu e Luciana a gente decidiu, então é, além do preço promocional, a gente vai dar alguns cursos que tem muito a ver com Unreal. Então, olha só, a, o, primeiro, o primeiro bônus que vocês vão ganhar vai ser o curso de Max 2015, tá? O curso de Max 2015 ele, é, ele cheira novo, tá? Porque ele é novinho mesmo, tá? 2015 ele não tem um mês, tá? Tem mais de 50 aulas básicas para quem, quem nunca chegou perto do Max, tá? É do nosso professor Felipe, Autodesk Certifier Professional, ou seja, ninja, tá? E ele, e inclusive, tem algumas aulas desse, desse curso de Max, que está focada para a criação de, de, de, de alvenaria para arquitetura, tá? Como colocar portas, etc. Tá? Esse aqui é um dos cursos que vão no nosso pacote promocional hoje de Unreal, tá? Tem quase 51 aulas. E não é só isso, tá? O módulo 2, ele já tem modelagem arquitetônica externa, perdão, externa e interna. Essa aqui é uma imagem do professor Carlos em V-Ray, tá? Então a gente tem, nesse curso de Max apenas, todo o curso de Max, tá? Aí a gente tem um módulo de modelagem arquitetônica com mais 30 aulas, e depois a gente tem o curso de V-Ray inteiro para vocês, com mais 27 aulas. Então preste atenção. O primeiro curso... Tem 27 aulas, mais 29 e mais 50. Tem quase, ou não, tem 100 aulas aqui. Então, esse é o primeiro bônus que a gente vai dar para vocês. O curso de 3D Max 2015, ok? O segundo curso, pessoal, é o nosso curso de realidade aumentada. tá? O que, que é realidade aumentada? Né? Por que, que você está falando disso, Daniel? É o seguinte, a gente não está falando de inovação, a gente não está falando de desvio padrão, que está na hora de você começar a sair daquele render, render, render, e começar a realmente a oferecer para o seu cliente alguma coisa mais, mais, mais profissional, diferenciada? Então tá. O que, que é isso aqui? Tá vendo que é um folder? É um folder impresso. E vocês estão vendo aqui o, o, a planta modelada aqui em cima do folder? E aqui na minha mão, olha só, é exatamente isso que é a realidade aumentada. Você consegue projetar em cima do ambiente real algo em 3D, Tá? E, e o curso de AirMedia, de realidade aumentada, que eu que ministro, tá? Vai ensinar você a pegar lá o seu arquivo de SketchUp, o plugin da AirMedia para o SketchUp ou para o Max. Tá? Então você vai poder chegar lá no seu cliente lá no seu professor e falar: Tô, professora, pega aí meu tablet e pega aqui o meu, meu note. Né? Ou o, o próprio tablet, quer ver? Ó, vou mostrar isso num tablet, ó. Vamos lá, opa! Isso, pré-visualizar. Olha só. Então, olha só, aqui é uma maquete mesmo, tá vendo? Física. E aí o que acontece? Você tá vendo que tem aqui uma planta tipo, né? Um apartamento tipo, perdão. Ele está que nem uma gaveta de dentro, assim, olha. Então você usando um iPad, um tablet, um celular, via realidade aumentada, você consegue misturar os elementos reais com os elementos virtuais, ok? Isso é muito legal. Você imagina você apresentar o Unreal e aí você vai e apresenta em realidade aumentada para o seu cliente. Ele vai falar, meu, o que, que é isso, né? Uma coisa que eu lembrei aqui... Quando eu estava com a Luciana, a gente... Como é que chama lá o, o evento da Autodesk de, de, de, que tem de outubro? Autodesk... Autodesk University, né? A gente estava lá e teve a apresentação da Autodesk University. E estava lá o presidente, lá, uma pessoa falando lá, finalizando. E ela disse assim, o que, que tem para vir aí no futuro, né? No futuro. Aí no futuro ele chegou e falou assim, nossa, vai ser a realidade virtual nos óculos, né? É, isso, isso em breve, isso vocês vão ver como isso vai funcionar. Aí eu olhei para a Luciana e falei, meu, isso a gente já tem, sabe assim? Então, é, é aquilo que eu falei para vocês. Tem muitas coisas que vocês não imaginam que já está pronto para você estudar e para você aplicar, tá? Então, esse curso de AirMedia é o segundo bônus que a gente vai dar para vocês, tá bom? O curso de AirMedia que está aqui. Então, ele é seu também. Então, nós temos o Max... E nós temos aqui o curso de, de Airmedia. Uma coisa legal, rapidinho do Airmedia é que ele também gera geolocalização. Ou seja, se você modelar um 3D e você colocar a latitude, a longitude, a altitude, na hora que você for naquele lugar, ele vai abrir o seu 3D naquele lugar. Então, se você tem uma casa que você está reformando ou um prédio, você simplesmente coloca a latitude e longitude, aponta lá no lugar mesmo com o seu tablet, ele vai abrir em 3D como ele fosse, como se ele estivesse lá, ok? Então, hoje a gente está falando de inovação, Unreal e Airmedia. Bem, a gente já deu dois bônus aqui, né, Lu? Mas eu acho que a gente vai dar mais um. É. Vamos. Já que a gente está falando aí tanto de empreendedorismo, de desvio padrão, né? Então, a gente vai dar mais um, um bônus para vocês. E esse bônus, ele está aqui, vamos lá, que é o Como Abrir o Seu Escritório de Arquitetura Design 3D Interiores. Pessoal, esse curso tem cinco professores aqui, ó. Tá? Então, é um curso justamente para aquelas pessoas que, que acabaram de sair da, da faculdade e falam, meu, o que, que eu vou fazer agora? Né? O que, que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou conseguir captar cliente? Como é que eu vou usar a internet para divulgar o meu trabalho? Né? Então, a gente, é, a gente sentou com mais cinco professores e a gente resolveu fazer um curso para ajudar vocês. Sabe, ajudar a abrir um pouco a cabeça eu vou falar uma coisa para vocês muitas pessoas fica bitolada bitolada em fazer max ai, minha imagem vi olha minha imagem virrei. Uh, nossa olha meu projeto não sei o que a pessoa ela fica estudando estudando estudando estudando estudando ela manja muito daquilo mas ela não faz um centavo com aquele, com aquele conhecimento que ele tem, você entendeu? Se você é uma pessoa que quer ganhar dinheiro com seu talento, você precisa, além de saber o seu talento, você precisa saber muito de marketing de serviços, de administração, tá? E você tem que saber tanto quanto você sabe de arquitetura, ou de, ou de modelagem, ou de design, enfim. Tá? então o que, que acontece, isso assim ninguém falou isso pra você, né? e a gente aqui já com know-how, né? a gente já não é tão novo assim, né? a gente o a gente, que, que a gente fez, pegamos lá o Carlos quem que é o professor Carlos, o Carlos trabalha há mais de 15 anos com estande. ele tem uma empresa de estandes, tá? então ele foi aqui e foi eu falei, Carlos eu quero que você faça aqui um curso dando todas as dicas de stand, né? eu aqui eu falo sobre marketing de serviço aplicado ao negócio o Emanuel que é o nosso, que é o dono do papo de arquiteto para quem conhece no Facebook, é uma, uma, uma fanpage com quase 200 mil pessoas. Ele é parceirão nosso, né? E ele manja muito de design de interiores imobiliário. Então, eu também pedi para ele fazer. O famoso Armando aqui, né? Que também é um parceirão nosso aqui. Manja muito, muito de marketing no Facebook, tá? É, é um cara um dos tops aí. Na, na questão de marketing de Facebook. Então, eu falei assim, olha, se o nosso amigo que tem lá uma, um escritório, ele quer fazer uma propaganda no Facebook ou no Google, como é que ele faz? O Armando explica, tá? E a Luciana, que vocês conhecem, né? Com, com esse best-seller dela do de projetos de prefeitura, né? Ela também aqui vai orientar vocês aqui com tudo, né? Sobre desde que você se formou, TCC, abrindo seu escritório, etc. Ok? Bem, pessoal. Vamos lá, Luciana. Tô já que nós está mudando, eu vou dar mais um brinde. Posso? Pode. Eu vou dar o meu e-book, projeto de prefeitura, mas só para quem comprar.